Está meio perdido nesse mundo das milhas, nessas oportunidades e não sabe como dar o pontapé inicial, como começar a aproveitar as oportunidades e colocar grana no seu bolso? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode começar a gerar renda extra a partir dessas oportunidades, desse universo aqui é, gigantesco que é o mundo das milhas e dos pontos. Então fique ligado nesse vídeo que eu vou te explicar esses detalhes. Antes de te entrar no conteúdo desse vídeo, deixa eu me apresentar, sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Então vamos lá. Se você hoje acha que milhas, pontos, essas oportunidades, a renda extra você pode fazer a partir da utilização do seu cartão de crédito, é apenas para quem tem muito dinheiro ou que isso está muito distante da sua realidade, ou mesmo que você até sabe, imagina que pode ser para você, mas que não sabe como dar o primeiro passo, Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como você começa. Você vai sair desse vídeo preparado para aproveitar as oportunidades do seu dia a dia. Então vamos lá. Vou trazer para você aqui, para ficar mais didático, vou trazer aqui alguns conceitos básicos que muitas pessoas acabam desconsiderando, acabam passando por cima. E para você que está começando, você vai precisar entender esses conceitos básicos porque isso vai te dar segurança e você vai conseguir aproveitar as oportunidades obtendo aí o um máximo de retorno. Então, o primeiro ponto que você precisa saber nesse mundo, nessa geração de renda extra com cartão de crédito, através das milhas, venda de comercialização de milhas, você precisa saber que a diferença básica entre pontos e milhas, isso é essencial para que você faça isso de forma segura. Os pontos eles estão acumulados nos programas dos bancos. Então, é, quando você ou ouve alguém falar, olha, está é, tendo uma promoção aqui, uma oportunidade de compra de pontos, essa compra de pontos ela ocorre nos programas de fidelidade dos bancos, não é no programa de fidelidade das companhias aéreas. Então, como que você sabe isso? Como, onde você vai encontrar tá, essa nomenclatura pontos com mais frequência? Nos três principais programas de fidelidade dos bancos que nós temos atualmente, que é o Esfera, Livelo e UP. A Livelo ela se destaca nesse mercado como um programa que nós consideramos como um programa Coringa, um programa chave aqui para sua geração de ENDES. E a Livelo, ela é o um programa de fidelidade criado aí pelo Banco do Brasil e o Bradesco, em parceria dessas duas grandes empresas. Então, se você hoje tem um cartão de crédito do Banco Bradesco ou do Banco, Ita é, Banco do Brasil e utiliza esse cartão na função crédito, quando você paga e esse cartão pontua, claro, quando você paga a fatura desse cartão, a sua pontuação já vai direto lá para o Livelo. Então, ela é o programa de fidelidade desses dois bancos. O Esfera é um bom programa também, mas fica um pouco atrás aqui da Livelo. Então, o Esfera ele é o programa de fidelidade criado pelo Santander. Então, clientes que, do, do Banco Santander que possuem um cartão de crédito e que utilizam esse cartão de crédito no seu dia a dia, eles acumulam pontos aqui no Esfera. Depois podem gerar ainda isso com esses pontos. E o IUP, que é o programa de fidelidade do Banco Itaú, então, se você possui o um cartão de crédito do Banco Itaú, utiliza esse cartão de crédito e esse cartão ele pontua, quando você paga a fatura desse cartão, você acumula pontos direto lá no IUP. Então, esses são os três principais programas de fidelidade dos bancos, onde nós vamos é, encontrar, onde nós vamos ali, é, ter né, esses pontos acumulados a partir da utilização do cartão de crédito. E como nós acumulamos pontos? É, além de você utilizar o seu cartão de crédito no dia a dia para acumular pontos, você também vai poder acumular pontos a partir de necessidades do seu dia a dia e a partir de oportunidades. Como que você acumula pontos através de necessidade? Compras do seu dia a dia, compra de eletrodoméstico, compra de celulares, computadores. Então, em invés de você se dirigir a uma loja, por exemplo, digamos que a sua loja, cidade tenha Casas Bahia. em vez de você se dirigir a Casas Bahia da sua cidade, Comprar, por exemplo, lá um celular que você deseja comprar, ou ir no shopping da sua cidade comprar um celular, o que é mais prudente e o que, é que vai te dar um retorno e você vai colocar grana no seu bolso? É você vir aqui, por exemplo, na Livelo, entrar no site da Livelo, selecionar Casas Bahia e comprar o seu notebook, o seu celular, o seu computador por aqui. Por quê? Quando você faz isso aqui, algo que já é necessidade, já você precisa fazer do seu dia a dia, você vai acumular pontos. Então... Nós acumulamos pontos por necessidade. O que, que é? Compras do dia-a-dia, -dia, compras de é, produtos de limpeza, higiene básica, é, esses produtos que a gente precisa para o dia-a-dia. Você vai conseguir comprar nesses programas de fidelidade aqui, que eu te mencionei, Livelo e Esfera no iup. Não é possível você fazer isso, Livelo e Esfera sim, e você vai acumular pontos por coisas do seu dia-a-dia. Você pode também acumular pontos abastecendo o seu veículo. Como que você faz isso? Você vai comprar, abaste, desculpa, acumular pontos a partir do momento em que você abastece o seu veículo em postos de combustíveis que possui parceria que possui programas de fidelidade que são parceiros dos programas das companhias aéreas. Um exemplo, KM de Vantagem, o Caim de Vantagem é o programa de fidelidade da rede Piranga. Então quando você abastece no posto Piranga você acumula KMs, que são pontos a cada real que você gasta ali desse abastecimento. Depois você pode pegar esses KMs, esses pontos acumulados, e transferir esses, esses pontos, tanto para Tudo Azul quanto para Latam PS Tudo Azul, Programa de Fidelidade da Companhia Aérea Azul, e Latam Programa de Fidelidade da Companhia Aérea Latam. Quando você transfere esses pontos, você vai gerar milhas, ou seja, você vai acumular pontos, está acumulando pontos a partir do seu dia a dia e depois você vai gerar renda extra esse, com esses Pontos que você acumulou, você também pode, a partir de, de acumular uma grande quantidade de pontos e milhas aqui através de necessidades do seu dia a dia, como utilização do Uber. Existe uma parceria entre a, a Smiles, que é o programa de fidelidades da companhia Go, e a Uber, onde você pode comprar crédito Uber para utilizar Uber para utilizar no seu dia a dia e acumular milhas dessa forma. E também você pode acumular milhas a partir de oportunidades. O que, que são essas oportunidades? São oportunidades que vão aparecer ao longo do ano, inúmeras vezes ao longo do ano, onde você vai poder acumular pontos, comprar pontos com desconto. Ou seja, você vai lá na Livelo e vai comprar pontos, como nós já tivemos recentemente, com 52% de desconto. Ou seja, numa condição normal, você pagaria 70 reais em cada mil pontos. Numa promoção de compra de pontos, você vai comprar pontos pagando R$33,60. Ou seja, mais 50% de desconto. Depois você vai. Transformar esses pontos em milhas e colocar grana no seu bolso. Então, essa aqui é uma, uma das outras formas que existe você acumular pontos a partir da oportunidade que aparece no seu dia a dia. E como que você faz isso? Você faz isso usando o seu cartão de crédito, o limite do seu cartão de crédito, para comprar esses pontos. Além disso, você pode também é, acumular uma grande quantidade de pontos a partir de, de, da assinatura de clubes de fidelidade, onde existem promoções, elas ocorrem o ano inteiro, onde você vai poder. É, assinar o clube de fidelidade e ganhar um bônus expressivo através dessa assinatura. Esse acúmulo de pontos que você vai ter, esses pontos bônus que você vai ter ao longo de um ano, depois você vai pegar esses pontos e colocar grana no seu bolso. Então, esse aqui são algumas das formas que nós temos para acumular pontos. Lembrando que esses pontos, essas estratégias, a maioria dessas estratégias ocorre lá nos programas de fidelidade dos bancos. Livelo e Esfera, você vai fazer essa movimentação através desses programas. E um outro conceito muito importante é você entender que são milhas. Então, existe uma diferença entre pontos e milhas. Os pontos estão nos programas de fidelidade dos bancos, Esfera, é, Livelo, Up, e as milhas, elas estão nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Esses três são os principais nós temos hoje, que é a Latam PES e Smiles, TudoAzul. Latam PES é o programa de fidelidade da companhia aérea Latam, a Smiles programa de fidelidade da companhia aérea Gol, e TudoAzul Azul, programa de fidelidade da companhia Azul. Então esses são os principais programas que nós temos hoje. Esses conceitos são muito importantes porque eles vão te dar segurança para você vender as suas milhas, para você é, colocar grana no bolso de fato. E lembrando que nós não vendemos pontos, nós vendemos milhas. Tá? Nós não recomendamos que vocês façam as vendas de pontos. No outro vídeo eu vou trazer essa explicação de forma mais detalhada para vocês. Esses aqui são conceitos básicos que farão muita diferença. No seu pontapé inicial, para você que está começando hoje, você vai precisar entender esses conceitos básicos para que você consiga ganhar dinheiro, colocar dinheiro no seu bolso nesse mercado de oportunidades que existem aqui. E se você hoje acha que isso é irrelevante, que isso não faz sentido, que isso não é para você, saiba que pontos e milhas é igual a dinheiro no seu bolso. E se você não usa os pontos e milhas para colocar dinheiro no seu bolso, literalmente você está rasgando dinheiro todos os meses. Com essas simples estratégias que eu trouxe para você, esses conceitos básicos que eu trouxe para você nesse vídeo, você já vai conseguir começar a acumular pontos e milhas a partir do seu dia a dia. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui seu comentário que vai ter um vou ter um prazer aqui de te responder e tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.